Olá, seja muito bem vindo ao canal Lojinha da Sonzinha, eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer uma faixa de cabelo com um adaptador para a máscara de proteção. Além de ser um acessório de cabelo, vai ajudar a proteger as orelhas dos elásticos das máscaras. Eu vou colocar para vocês poderem ver. Podem andar com ela assim, como pode também usar com a máscara. Esta máscara tem um elástico um pouquinho largo, mas também dá. Como vocês podem ver...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 Vão precisar de dois tecidos à vossa escolha. Este maior é para a faixa e a medida dele é 40 por 15 de altura. Este tecido é para o elástico e a medida dele é 30 por 5 de altura. Um elástico com 16 centímetros e a largura dele é 2 centímetros. Um alfinete bebê, dois botões, tesoura. Máquina de costura e ferro de engomar. Este tecido da faixa, vocês vão dobrar direito com direito e vincar aqui um pouco com os dedos. O mais pequeno vão fazer exatamente igual, dobrar direito com direito e vincar aqui um pouco. Agora vou à máquina de costura e vou fazer aqui uma costura reta, rematando início e fim e este aqui também. Já cozi os dois tecidos. Agora vou virar para o direito. E esta costurinha vou colocá-la aqui para o meio. Este aqui, que é o do elástico, vou espetar aqui em cima o tecido com alfinete VV. Fecho e meto o alfinete para baixo, empurrando o tecido também. Para baixo e o tecido vem para cima. E esta costura para o meio... Boa, ferro de engomar. Eu vou dar aqui um jeitinho, colocando aqui a costura no meio e este aqui também. Já passei a ferro, coloquei a costura aqui no meio do elástico também. Com o alfinete, bebê, o elástico, vou enfiar e vou colocar dentro do tecido. Vou dobrar aqui um pouquinho para ele poder entrar. Vou enfiando pelo tecido, chegando aqui, puxo. Mas, tendo cuidado do que não ir todo ficando assim, Para verificar se o ilhasco não está dobrado por dentro, mas sim direito, vou tirar o alfinete, tecido e o ilhasco vai ficar aqui juntinho. Assim, vou à máquina de costura e vou fazer aqui uma costura reta. Convém reforçar a costura ficando assim. A costura convém ficar no meio. É igual do outro lado, puxar o tecido. E agora vou também fazer aqui uma costura também reforçada. Fiz esta também. Caro colocar o franzido também todo para o meio. Agora vou colocar a tira do elástico na faixa. A costura da faixa virada para baixo. E a costura do elástico virado para cima. E aqui vai ficar direito com direito. Vou colocar no meio... Guia aqui pela costura de cima e a costura de baixo. Esta lateral vou dobrar para o meio e esta lateral também para o meio. Ficando assim. E vou fazer aqui uma costura também reforçada. Uma costura bem reforçada. E agora esta aqui eu vou puxar e ela vai ficar escondida. Fica assim. A costura do alhais que está para dentro com a costura da faixa nesta ponta da tira ficando assim direito com direito também no meio a costura do elástico para cima e a costura da faixa para baixo e vou também colocar esta lateral para o meio e esta lateral também para o meio e fazer também uma costura já costurei também e agora é só puxar ao puxar fica assim Agora, os botões desta costura da faixa para cima, medem 2 cm. 2 cm, eu vou marcar com um alfinete, e é aqui que vão pregar o botão. E deste lado vão fazer igual. Medem 2 cm, coloco um alfinete e vou pregar o outro botão aqui. Eu vou pregar e já volto. Já preguei os botões, não convém prender muito ao tecido, chegado ao tecido não tem espaço para o elástico. Seja um pouquinho solto, deste lado também já cozi e fica assim. Esta faixa tem os botões que é para poder colocar a máscara, mas se não quiser colocar os botões também fica uma bonita faixa. Eu vou agora colocar aqui a máscara. Este ali, elástico é um pouco mais grosso, mas dá perfeitamente. Podem fazer o conjunto. Se vocês quiserem saber como se faz esta máscara por baixo deste vídeo, vou deixar ficar um link.